O MAPA é um projeto de comunicação e formação fundado em 2012 que parte da necessidade de colocar em circulação um jornal em papel e animar o site JornalMapa.pt. O projeto tem por base um coletivo editorial voluntário, que se organiza de forma horizontal e assembleária. É em conjunto que discutimos e decidimos o que publicar, como distribuir e como organizar cada edição. A nossa concepção é de que a informação não é um negócio, mas sim uma ferramenta para a ação, para a transformação social e para, e para o pensamento crítico. Nos últimos cinco anos editámos 18 edições com uma diversidade de notícias, reportagens, análises, opiniões, podcasts, cobrindo temas e questões fundamentais na atualidade, tais como... Nestas páginas tem sido dada especial atenção ao turismo e à economia, à violência policial, à violência de género, às transformações no mundo rural, à imigração e ao negócio da segurança, à vigilância e à privacidade na era digital, ao modelo energético, à ecologia e, acima de tudo, à resistência. Chegámos à conclusão de que é fundamental encontrar uma forma permanente de financiar a edição do jornal em papel, a manutenção do site e toda a estrutura de distribuição. Embora cada exemplar seja vendido a 1 euro, tal como a maioria dos jornais, as vendas não cobrem os custos, e para além disso, muitos exemplares do jornal são disponibilizados gratuitamente a centenas de associações, bibliotecas públicas, centros sociais ou cafés, onde podem ser lidos sem qualquer custo. Neste momento, precisamos de 6 mil euros divididos entre impressão, 65%, distribuição, 20%, custos fixos, 15%. O nosso Plano para a Autonomia Financeira consiste em começar por financiar o ano 2018 na sua totalidade para, a partir daí, dispor sempre de um ano de avanço para reunir o montante necessário através de vendas, assinaturas, donativos ou eventos. Eu apoio o MAPA. Eu apoio o Jornal MAPA. Eu apoio o MAPA. Eu apoio o mapa, Eu apoio tu também. Cada aguenta, apoia a verdade na papel, jornal mapa. Só apoio o mapa. Intervenção, consciencialização, apoia jornal mapa. Yo apoio o mapa. Poci mapa, pauche. Nós apoiamos o mapa. Estás a tá perceber? Mapa, Jornal de Informação Crítica. Eu apoio o Mapa. Tu já deves andar a pensar o mesmo. Liberdade. Eu muito eu, eu, terra da tua, eu, boiak, boiak, eu, eu, eu. Nós apoiamos o <risos>